O Holly é o floral maravilhoso que nos ajuda a fortalecer dentro de nós, a despertar dentro de nós o amor universal. O Holly é o floral do amor, então, para todas as pessoas que sentem inveja, ciúmes, muita raiva, muita desconfiança, sentimento de vingança, ódio no coração, todas as pessoas que têm. Todas essas emoções densas, esses sentimentos assim, que são pesados, o holly é, vai ajudar a pessoa a despertar o amor que já existe dentro dela. Né? Os florais eles sempre vão nos ajudar a despertar o que já está dentro de nós, porque a gente já tem tudo dentro de nós. A gente precisa é despertar isso. E os florais fazem exatamente isso, despertando as virtudes, é que, a gente, que cada um precisa para se equilibrar, né, para ficar bem. E o Holly trabalha toda essa questão do amor universal, esse amor, é, enfim, que permeia tudo, né. Então, para todas as situações que eu falei, né, de ciúmes, raiva, por exemplo assim, é, ciúmes entre irmãos, ciúmes entre casais, ou a pessoa que é muito invejosa, a pessoa que desconfia de todo mundo, acha que todo mundo tá sempre passando a perna nela, é, enfim, todas essas situações o Holly vai poder ajudar. Então o Holly ajuda... É as pessoas a abrir os corações com a luz do amor então é um floral né, maravilhoso para ajudar as pessoas através dessa energia maravilhosa do amor um floral muito muito especial que pode ajudar muitas pessoas né em muitas situações